Boa tarde, gente, tudo bem? Oi, oi, oi, oi, bem-vindos. Mais uma Campus Party que eu estou aqui com vocês, estou muito feliz. Ah, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Vamos começar aqui para falar daqui a pouco sobre negócios. Ah, eu sou sócia e CEO da Influ. Tá ruim a competição com a de lá, né? Com o de lá. Dá para me ouvir bem, porque eu não estou me ouvindo bem. Vou pedir aquele negócio de cantor, sabe? Para dar uma, um retorno no ouvido. Ah, quem conhece a Influ aqui? Ó, oh, minha galera conhece, né? Meu, meu pessoal aqui conhece a Influ. Bom, a gente é uma plataforma que conecta influenciadores com marcas. Então, daí também vem muita experiência do B2B que eu tenho. Então, vamos falar sobre isso. A gente faz toda parte de planejamento de campanha, geração de conteúdo, ativação. Então, a gente é bem forte nisso. E, logicamente, para a gente conseguir ter um impacto no Brasil, ter um impacto para conseguir cliente fazer dinheiro, a gente teve que virar uma empresa B2B, mesmo com muita vontade de ser B2C. E eu vou explicar um pouquinho mais diferença de uma coisa para outra e falar como a nossa startup, como o negócio de vocês pode crescer de forma que você não tem que sofrer muito na mão de investidor, essas coisas. Que é o que a gente fez. A gente tem dois anos de, de empresa e a gente nunca pegou investimento externo. Há dois anos a gente usa Bootstrap, que é quando a gente fatura, a gente paga nossas contas. E com essa grana, a gente agora começou a expansão mundial. Então a gente não fez nada, absolutamente nada com dinheiro externo. Foi simplesmente com o dinheiro de clientes B2B. Isso é uma coisa bem legal. Bom, um pouquinho mais sobre mim, eu sou Thalita Lombardi, também conhecida como Menina Executiva. Eu comecei exatamente há seis anos atrás com o meu blog, Startup Stars, que ele tem até hoje. Então, eu ajudo empreendedores, tem muitos anos que eu faço esse conteúdo. Hoje tem a Thaís, tem a Andressa, tem outro pessoal que faz o conteúdo, mas eu também continuo escrevendo. E eu tenho também meu canal no YouTube, que é o Menina Executiva, que eu não falo sobre é, empreendedorismo de forma irresponsável, digamos que é um... Eu falo de uma forma mais, putz, vamos falar como é o dia a dia realmente de uma pessoa é, empreendendo e eu falo justamente os dores, os calos que eu passo naquela semana, naquele dia. E também trago convidados especiais. Quem estava aqui na abertura da Campus ontem? O meu irmão estava, meu irmão está em todas. Eu entrevistei, cara, o Ivaí. Sabe o Ivaí, o da NASA? Vai estar tá no meu canal. Ele foi lá no estúdio, eu entrevistei, ele é uma pessoa sensacional. Ele trouxe os insights que eu fiquei. Meu Deus do céu! Será que ele está falando é verdade? Mas vocês vão ter que ver só lá no canal. Ah, então é um pouquinho de mim, então podem me seguir, A é Menina Executiva no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. Agora passa, volta, volta. Também sou escritora, escrevi um livro chamado Jessica Rainbow, Serio Thinking, e também tem um outro livro que eu sou autora, que a gente lançou no ano passado, que é o Mulheres, que tem o poder de espelhar outras mulheres. Esse é um overview de mim, trabalho com B2B há 16 anos, há 7 anos, e há 21 anos eu trabalho. Então, né? Já tem alguma coisa para a gente compartilhar aqui hoje com vocês. Quem já empreende aqui? Mas é startup? É startup? Não? É startup? E quem quer empreender? Ou a outra metade. Entendi. A metade empreende, a outra não. Mas todo mundo quer empreender em startup ou está aqui por um outro motivo? Eu queria saber mais um pouquinho. O que, é que você quer fazer? Uma startup. Quem, alguma, alguém que não é tech aqui, só para eu saber? Todo mundo tech. Beleza. Você não é tech. Você é de quê? Impacto social, beleza. Que aí a gente vai abrindo as perguntas depois para as coisas mais específicas, tá? Ah, que a gente já perguntou quem quer empreender. Passa, passa. É para apontar para vocês, né? Lógico. Bom, qual que é a diferença do B2B para B2C? Todo mundo sabe direitinho a diferença? B2C é quando você tem que conquistar um público de massa. Um usuário final, quando é aquela pessoa física que você vai conquistar para ela estar dentro do seu marketplace, do seu como usuário, como tudo isso. E o B2B são outras empresas que elas precisam de novas tecnologias para poder ela conseguir inovar. Ou para ela conseguir chegar no público novo, ou para ela fazer alguma coisa. Vamos sempre usar o caso da Influx, para mim é mais fácil. Então hoje o que, é que eu preciso fazer para poder o influenciador monetizar? Eu preciso conseguir campanhas com empresas para ele poder ganhar dinheiro. Então a gente fica na parte da intermediação como plataforma e eu consigo dinheiro e a galera vai lá e consegue fazer a monetização dos canais. E aí tem o Marketplace, a gente está explicando cada coisinha o que é, pra gente depois ir falando para as dicas práticas. O Marketplace, ele pode ter um B2B de um lado, vamos pensar no Viva Real. Viva Real é um clássico B2B2C, que aí já vai um monte de palavrinha, né? Ele tem o um Marketplace que ele tem as imobiliárias, que é o B2B dele, então ele tem que prospectar as imobiliárias todos os dias. Ele tem o um público B2C que aluga as casas ou compra as casas, ele tem o um B2C, mas ele também pode ter o B2C como o um próprio cara que vai colocar o imóvel dele lá dentro. Não é só para imobiliárias. Então, quando você faz um B2B2C, você pode ter pessoas físicas oferecendo coisas para pessoas físicas, o P2P, ou você pode ter uma pessoa jurídica oferecendo para uma pessoa física. E aí é gigante o que pode se transformar no marketplace. Então, marketplace é um conceito que ainda está sendo bem usado e eu gosto muito, porque a maioria dos marketplaces traz uma coisa que é muito importante, a recorrência. A gente pensa muito em fazer um negócio para vender uma vez, né? Esquece isso. Para a gente poder crescer na nossa startup, a gente tem que começar do dia zero o modelo de recorrência, que é quando você vende uma assinatura. Então, o Marketplace hoje no Viva Real, por exemplo, que é o Zap Imóveis, que eles juntaram, eles fazem o quê? Eles cobram a mensalidade da imobiliária. Então, você vai ter lá um pacote de cinco destaques por mês e ele já se torna uma compra recorrente, em vez de ele vender um pacote para a imobiliária a cada mês. É um pensamento muito importante para todo mundo que está desenvolvendo o um negócio, é pensar desde o dia zero, como você consegue fazer isso de forma recorrente. Na Influ, a gente ainda não tem esse modelo, a gente quer muito fazer esse modelo. A gente tem alguns estudos de mercado que provavelmente a gente vai fazer um clube para o influenciador. Ele me paga mensalidade e ele vai ter acesso a mais coisas. Então, vai ficar mais legal para ele. Então, Marketplace é uma tendência do mercado, mas assim, eu conversei com o CEO do Viva Decora, ele falou assim, se você quer entrar para o Marketplace, que é a coisa mais doida do mundo, vá para ser o primeiro, não para ser o segundo. Ou você vai entrar para ser o cara... E o que é que essa galera de marketplace me ensina? Eles são loucos apaixonados por links. Eu falo com o Diego, do Viva ele fala, bom dia, tá ali também, dá um link hoje. É sério, o cara é fissurado por link, porque é a forma que o brasileiro ainda trabalha muito forte, é com SEO aqui no Brasil. Então, marketplace, vai, foca para ser o maior, o melhor, não para ser o segundo, ou você vai ser um segundo que o primeiro vai comprar você rápido. E aí você escala, porque muita marketplace que foi em segundo lugar, para mim, conheço que fechou e quebrou. Muito mesmo. A gente tem uns exemplos de aplicativo de táxi. Aplicativo de táxi é o um, é um Marketplace. Só que quem oferece o serviço é um taxista ou é um cara de aplicativo. Quantos aplicativos de táxi tinham antigamente? Marketplace. Ou você é grande ou você é o primeiro. Até a Easy Taxi não tem mais, eu acho. Tem? Tem. Ela diz que tem. Ela usa, né? Mentira. Eu uso o Cabify bastante, mas é, Marketplace ou você é grande ou você, você vai para casa, né? Go home. Go big ou go home. E a gente vai para... Por que é difícil empreender no mercado B2C? Vocês têm noção de quanto que alguma empresa dessas de táxi gastou para poder converter os clientes? Eu não tenho todos os valores aqui, mas eu vou dar umas dicas de como eles conseguiram converter clientes. A parte mais difícil é que nós ainda não usamos uma coisa que é cartão de crédito do nosso wallet. Não vocês, nós somos early adopters aqui. Pensa na população geral. A galera tem medo de comprar online ainda. Muita gente tem medo. Então, se eu tenho medo de comprar online, eu tenho muita gente na minha plataforma e pouca gente comprando. O que é que vale no final do dia? Quem consegue vender. Quem consegue transformar esse cara num assinante e que venda algum tipo de produto ou serviço. Quando eles começaram, esse, esse exemplo de aplicativo de táxi é muito legal, que nunca ninguém sabe responder, vamos ver se vocês sabem. Quando teve aquele negócio de vamos beber e dirigir, não pe, peça, você vai ganhar uma corrida de graça, né? era valendo 40 reais, de, não tinha um negócio desse? Por que, que eles fizeram isso? Para quê? Para ficar conhecido? O que mais? Alguém tem uma outra por que que eles deram dinheiro para você não pegar táxi, você pegar a corrida de táxi, no caso, você não usar o seu carro. Alguém sabe por que eles fizeram isso? o okay? Para atrair cliente. O que mais? Gente, vocês estão muito marqueteiros, mas está faltando de estratégia. Eles fizeram isso para você colocar o seu cartão de crédito lá dentro, meu amor. Se você coloca o seu cartão de crédito uma vez lá dentro, você nunca mais vai tirar. Qual que era a dificuldade deles? Não era gerar BIGs, porque naquela época o bicho estava em alta. Todo mundo falava de aplicativo e começou as, as, as cooperativas né? a brigar, a quebrar, a bater em Uber. Mas a dificuldade nossa maior na hora de prender no mercado B2C é conseguir que a pessoa coloque a Banana do cartão de crédito lá dentro. Mesmo que eu tenha Nubank, eu não tenho o costume de comprar online. O cara se acha mega cool, tem o, né, o, o, o Nubank e eu não uso online. Então, o mercado B2C ele é muito complicado por essas dificuldades pequenas do mercado. E aí, se vem alguém grande com muita grana, ele mata a gente na unha. Uma outra dificuldade do mercado B2C. Eu quero que vocês levantem a mão de forma sincera, do meu coração, quem que usa algum aplicativo brasileiro aí no seu celular. Olha só, essa é uma segunda... Tá, vocês usam iFood, não vale iFood. <risos> iFood 99, vocês dois, não... Eu estou falando de aplicativos novos, a gente não usa coisa brasileira. A gente só usa quando eles chegam no nível da 99, que inclusive ele não é mais brasileiro, ele virou chinês, né? Infelizmente, a iFood ainda está aqui no nosso, no nosso país, mas essa é uma segunda dificuldade do mercado B2C. A gente não tem cultura ele adota no nosso país para usar nossas próprias aplicações. No B2B, já está bem mais à frente, porque quando a empresa adota isso para ela, acabou, ela resolveu o problema. Mas nós que somos o B2C, usuário, ai, ah, que legal, meu amigo usa esse aqui também, eu vou compartilhar com ele que ele usa. Então, assim, não, é, não quero desanimar vocês no mercado B2C, eu acho que tem muita oportunidade para a gente trabalhar, mas o problema não é a oportunidade, é como você vai fazer com que essa pessoa confie em você, use você que é brasileiro. Tem gente que bota o nome em inglês, né? 99, pode ser 99, iFood. Né? Vem de onde a ah, iFood? Então, às vezes, você coloca o um nome internacional para dar uma enganada, entre aspas, no cliente brasileiro e ele consuma o nosso mercado daqui. Influ não tem significa nada. <risos> Inclusive, influ nos Estados Unidos é gripe, né? É gripe, virose. Quando a gente chegou lá, o cara falou influ, eu falei, é, virose, sabe? É porque viraliza. A gente teve que inventar que a gente foi de propósito, mas não foi, foi uma cagada. Mas no final do dia deu tudo certo, né? Então, assim, eu estou dando alguns exemplos da dificuldade de fazer um B2C, só para vocês entenderem que é um pouco além do que o, o viral, um pouco além, a gente está com alguns clientes né? Tá lá na Influx, que são, são aplicativos brasileiros que elas querem ser os maiores do Brasil. E a gente encontra essa grande dificuldade, que é realmente iniciar a galera confiando em usar esses aplicativos. Então, se alguém tiver mais algum insight do porquê B2C é difícil, a gente pode conversar mais. E eu conheço muita empresa que migrou do B2C para o B2B. Uma que é bem famosa, não sei se vocês conhecem, mas é do nosso meio, é a NetShowMe. Vocês conhecem a NetShowMe? Eles iam em um streaming ah, de coisas ao vivo, então eles mandavam a banda, a galera assistia de casa online. Esquece, não assistiam. Tem streaming de tudo, mas não deu certo pra eles. O que é que eles fizeram? Começaram a fazer B2B, eu vou numa empresa, ela vai ter uma convenção, eu transmito para todas as filiais dele no, no Brasil inteiro. Putz, transformei meu B2C pro B2B. Consegui pegar cliente B2B e em vez de ficar no público final que não quer pagar um real para assistir streaming, o cara vai cobrar mil no B2B para fazer streaming pro Brasil inteiro. Entendem como é, como é assim, a gente tem que ver que tem uma hora que tem que pivotar, tem uma hora que tem que mudar de, de segmento, de estratégia, porque senão você vai sangrar muito dinheiro do investidor, você vai sangrar muito dinheiro do seu próprio bolso e muita oportunidade. Voltando, o que, é que a gente fez em dois anos só B2B? Dois anos de B2B a gente juntou dinheiro para a gente começar a tentar entrar no mercado B2C com o nosso dinheiro. A gente já está validado um monte de coisa, já andamos dois anos e agora a gente talvez em mais seis meses ou um ano a gente possa lançar um produto B2C. Mas olha o tanto que a gente está fazendo do nosso dinheiro, do nosso bolso, para tentar migrar para um B2C. É, é, gente, é pesado. Porque o B2B é lindo. Cadê? Devia aparecer um, uma imagem bonita aqui, né? Mas é lá, é no moço. Case de sucesso do B2B. Eu queria falar dois aqui que são bem conhecidos porque eles fizeram um ecossistema de B2B forte. Quem não conhece a R resultados digitais? Não, todo mundo conhece, né? Ninguém falou que sim, porque todo tô... mundo. até perguntar, quem conhece? O RD é tão famoso que eles fazem um evento para poder manter na cabeça do cliente dele final, que é o B2B, que ele está lá para o que daí vier. Ele é a melhor solução de, de e-mail marketing, de toda a parte de automação de marketing. E aí ele faz evento em toda a cidade, no ano inteiro, e depois ele faz evento para 15 mil pessoas em Floripa, e ele leva 15 mil pessoas para Floripa. B2B. Ou então pessoas de marketing digital, que é B2B. Toda vez que eu represento empresa, eu sou B2B. E aí, o que, é que ele fez no começo? Ele focou nos clientes que ele sabia que conseguiu conquistar. Porque o cliente B2B tem muita carência, porque ele não consegue inovar. Por que ele não consegue inovar? Porque ele é burocrático. Ele já está tão é, atolado de coisas do dia a dia, de conseguir crescer, que ele não consegue pensar. Aí ele contrata alguém de inovação. É lindo, né? O que é que o pessoal de inovação faz? Morre lá dentro, por causa de burocracia. É triste, mas é a realidade. Eu já vi, me chamo às vezes, vem ser consultora, eu falo, nem a pau, Juvena, nem pelo dinheiro do mundo. Porque você só inova uma empresa se você inovar a empresa inteira. Tem que ser o presidente falando em inovação e fazendo inovação. Não tem essa brincadeira mais de, ah, vou falar inovação, é bonito, sai daqui, filha da puta, e não sei o que. Não, você tem que sair de lá e aí você mesmo inovar, você mudar os processos de cultura, mudar os processos de, de decisão. Então, quando você pega uma startup como Resultados Digitais e Conta Azul e coloca na sua empresa, no dia a dia, eu não sei ver é Conta Azul mais na Influ, não sei. Eu, a RD eu não uso porque a gente não faz automação de marketing lá. Mas a parte de, toda de Conta Azul, gente, é uma maravilha. Imagina várias empresas que faziam isso no Excel. Olha o, o tanto de problema que essa empresa resolveu, empresa brasileira, que inclusive foram para Santa Catarina, meu Deus, de ter ficado aqui, Eu queria entrevistar o Vinícius e ele foi embora. Mas a Conta Azul é um case muito clássico de B2B, que ele pegou pequena empresa. Quando essas empresas, elas chegam no patamar, ah, já estou com cliente, quantidade de cliente B2B pequena, grande, eu vou arriscar no B2B grande. Eu vou querer entrar nas grandes empresas, que elas também pagam um RP caro. Se você contrata um SAP, lógico que não é a mesma coisa que um Conta Azul, para você instalar um SAP é 3 milhões. É, 3 milhões foi ótimo. Essa português meu ficou, né? São 3 milhões de reais. Um Conta Azul setup para um cliente grande não deve ser... Não sei, não sei quanto é, mas entenda a diferença de valor que eu entrego. Eu já validei com os pequenos empresários, com as pequenas pessoas. Depois que eu valido, eu posso ir para o grande. Tem um outro case também que eu não coloco aqui, não sei por quê. meu patrocinador, Hugo, gente. Ô, oh, Hugo, me desculpe, se vai filmando aí. Esquecemos, não foi? Hugo, ele é uma solução para marketplaces ou para e-commerces. Então, ele faz toda a parte de pagamento online para qualquer tipo de cliente eles começaram exatamente assim com startups fazendo recorrência quem tinha assinatura aí eles foram migrando para contadores porque contador tem que mandar boleto para o cliente todo mês porque o cara da escola tem que mandar cliente todo mês aí agora eles cresceram tão já valendo um bilhão gente um bilhão de dólares meu cliente e aí depois disso eles começam okay, a atacar cliente grande cara que fatura 10 milhões 20 milhões porque ele vai crescendo gradualmente porque o b2b vai se pagando ele não faz mais um modelo que é só porcentagem, ele cobra mensalidade. Ele antigamente era assim, ah, o que você vendesse eu, eu ganho 5%. Aí ele começou a falar, isso não, isso não funciona. Eu tenho que cobrar para esse cara usar minha plataforma. Ele começou a cobrar 500, 600 reais. E aí ele conseguiu se monetizar e crescer o negócio até agora, como eles estão fazendo com muita questão de cliente gigante. Eles contrataram equipe agora, eles estão com quase 100 pessoas, está bem legal lá. Faltou a logomarca da Yugo agora, foi mal. Lá, vai lá. Não está funcionando, não sou eu. É você. Tá, coitado. Não, it's not me. Volta. Eu quero pular esses cases, que eu quero deixar isso para o final. Se não vou falar só da influ. Hoje eles vão me bater. Vai, vai, vai, passa. Eu quero chegar no. Depois eu volto para cá. Aqui são alguns, alguns negócios que a gente fez na né, Influ, B2B, mas eu vou deixar para o final, porque eu quero que a gente vai, vai entrar mais para perguntas. Né? Como transformar meu negócio em B2B? Alguém tem um negócio B2C para a gente tentar, tentar transformar agora em B2B? Pode ser qualquer um. Bora. Não? Vamos, gente. Tenho medo. Não pior para mim, pode ser que eu não consiga transformar. Olha, olha a situação que eu vou ficar de saia justa. Por isso que a gente já vem com a saia justa, né? Vai. Eu não conheço ele, agora vai achar que a gente marcou, né? Bom, meu nome é Wagner e eu trabalho com confecção de arte e quadros para cliente. Então, o cliente solicita uma arte, por exemplo, Wagner. O pai da é uma caravana do Pará. Tem os dois microfones. Que plateia maravilhosa. Ah. Então, o cliente, por exemplo. Escolhe uma frase que marcou o namoro, ou então marca o relacionamento, uma frase que a mãe usa. Enfim, ele usa a criatividade, manda uma frase e a gente aplica um design nessa frase e transforma em um em quadro. Você já falou e no B2B inteiro, hein? Pronto. é Só que eu só vendo para o cliente. Mas cara, você já vende pro tipo, RH do B2B agora. Vai-te embora fazer assim. É, olha, pode ser funcionário do mês, fazer uma caricatura dele. Todo mês o cara que bateu a meta. McDonald's já faz isso, só o cliente primeiro, o McDonald's. E todo mês, você chega lá no McDonald's, tem uma foto de um cara na parede, não tem? Olha o cliente B2B aí pra você. Ou você fazer aniversário da pessoa. Aniversário da pessoa também, lá na Influ, a gente bota um bolo toda vez. Só que como tá muita gente agora, a tá tendo quase dois bolos por semana. Mas se você viesse com a solução, pô, tá, em vez de você fazer isso, faz essa outra coisa. Procurar eventos, você fazer coisa na hora. Dá pra transformar a B2B muito, muito fácil. E aí você fideliza o cara uma vez. amove ele mesmo, que eu trabalhei lá, né, que é o dono do iFood. Quer me deixar comigo? Ah, vou ficar com esse. Ah, esse é o que eu falo mais alto. Ah, entendi. Ainda bem que eu falo já alto, né? Então, você pega clientes, tipo, a Best Place to Work. Eles estão muito preocupados com o relacionamento com o funcionário. Então, você pode inventar uma solução inteira B2B e você vai entregar mensal. Você fala, ah, manda o um Excel para mim com toda a sua demanda, com todos os seus funcionários, a gente vai fazer uma coisa ligada ao Instagram da pessoa. Cara, B2B na veia. Alguém mais, ó, essa eu consegui passar. Alguém mais? Alguém mais tem um B2C para a gente virar B2B? Vocês são tímidos, né? sei como é. Já passei por essas coisas. Ah, mas como conseguir clientes B2B? Então a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas aqui, que eu gosto de falar de... Eu queria água. Tem água, Brasil? Ah, a água fica aqui no chão, pra gente pagar aquele mico. Opa! Abre aqui pra mim, por favor. Senão eu vou derrubar tudo. Vamos começar falando algumas dicas de como conseguir. Assim, às vezes parece um pouco óbvio. Ai, gente, pulou tudo! Não é obrigada, falta muita coisa. Não, não tem as dicas aí? Não veio a minha dica, mas eu vou dar aqui pelo gogó que manhã é dessas. Vamos lá. Primeira dica, que eu acho que é a mais importante de todas para todo mundo que quer começar a falar com algum cliente. Indicação. A gente tem uma insistência muito grande de sentar na cadeira, abrir a empresa e falar alguém vai chegar do céu para falar comigo, mas não vai. Mas não vai nunca, porque a indicação é uma coisa que vai te dar o quê? Aparato para o cara confiar em você. A indicação para qualquer ramo. Quando a gente começou na Influ, quando eu fui no Peixe Urbano, o que, é que eu fiz? Eu abri meu network, falei quem que pode me ajudar? Até hoje o Facebook funciona, gente, juro a vocês. Porque pode ser que no LinkedIn não pode ter pessoas do seu mesmo meio ou daquele negócio. Mas se você fala assim, gente, você conhece alguém desse meio? Não fala que você está vendendo nada. Se você falar que está vendendo, ferrou. A segredo é você ir enrolando. Você vai chegando ali pelos cantos para poder falar para a pessoa. Então você chega lá na indicação ou indicação de uma melhor pessoa, de um cliente seu. Melhor indicador que você é um bom profissional, que a sua empresa entrega, é um cliente seu. Mas como é que faz isso? Você pode não ter nenhum cliente. Aí você vai ter que gastar um pouquinho no seu bolso. Ah, eu vou fazer uma campanha, por exemplo, para um cliente meu, vou dar para ele dois mil reais em campanha só para fazer um case. Por que não? Você vai investir quanto de AdWords, quanto de Facebook Ads, para você conseguir um lead que não converte. Faz a conta voltando, vou gastar dois mil reais para entregar para o meu cliente, um possível cliente no futuro, para eu fazer meu primeiro case e começar a distribuir isso em todo lugar distribua esse case, o que é que muita gente faz? Coloca em plataformas como a Dino. Vocês conhecem a Dino? Não? A Dino é uma plataforma que você sobe um release, imprensa funciona muito no Brasil. Se você sai na imprensa, você manda, bota lá no seu site. Está é, ali, tá, apareceu em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Torna referência. Eu tenho referência de cliente de um lado, eu tenho referência de imprensa de outro. Então a Dino ele cobra um valorzinho para você subir uma release e ele espalha isso em toda a internet. Só que tem um porém, eles espalha na internet, mas os sites eles não compartilham. Você vai ter que buscar esses links que eles geraram para você colocar como seu portfólio. tá? Tem pouco acesso, a gente já fez, mas ele entra assim, até na Globo, na Exame. É bem legal, dependendo do pacote que você compra. Então, para mim, a indicação começa daí. Começa do parceiro, do cliente, do amigo. E aí você passa por a parte de imprensa... Ah, no Startup stars eu publico é, o Startup toda semana. Então, podem colocar lá que você já vira imprensa na hora no Startup stars. Então, o start faz isso, o Startupi faz isso. Então, tem várias mídias que elas pegam é, startups que estão começando e fazem algum tipo de entrevista, algum tipo de filtro e publicam. E vocês colocam isso no site como referência. Cliente como referência, imprensa como referência. Você tem muito mais chance de conseguir a atenção daquele cliente que você tanto quer. Agora, tem que lembrar qual era a próxima dica, né? Eu, eu, a próxima dica é marcas de influência, é lógico. Não, vamos falar de marcas de influência depois. Eu acho que a próxima... Ah, vocês vão me dar água, né? Eu tô com muita sede. Deixa eu só abrir aqui a tampinha. A gente vai ouvindo a música por enquanto, né? Gente, esse é meu irmão. <risos> o Duf. Hum. Vamos lá, campanhas. Então... Nada menos importante é você fazer alguma campanha de Adnet, Ad, AdWords, campanha de Facebook Ads. Ainda funciona muito, principalmente para que... Já está terminando? Já sentou aí? Ai, que susto. Principalmente para a acquisition de, do cliente final, quando for B2C, tem que ser via isso. Existe uma coisa que eu pensei que todo mundo sabia, mas quase ninguém sabe. Vocês conhecem Ad networks? Caraca, eu fico impressionada, a galera não sabe. Vamos lá. Facebook Ads, beleza? Todo mundo conhece. Google AdWords. Como é que a gente consegue anunciar em banner? Não banner de site, mas banner de celular. Alguém sabe? Via Ad Networks. Então, existem algumas aqui no Brasil. A Glispa era brasileira e conseguiu vender para um alemão. Aí a gente tem Action Pay, Cara, tem uns 15. Eu não vou lembrar agora. Tem a Revmob. Tem um monte que ele pega... A sua, a sua empresa, ah, eu quero fazer um CPI, eu quero instalação do meu aplicativo, e quero gastar 4 reais. Você vai no Ad Networks e fala, ó, eu tenho 4 reais por instalação, eu consigo te pagar até 4 mil. Então, é uma forma de marketing de performance que é muito interessante e que nem todo mundo sabe, só as empresas muito grandes que sabem. Nem as muito grandes, que quando eu recebo a galera na Influ, nem isso eles sabem. Então, as formas de fazer campanha não é só Google, tá? Sejam bem criativos na hora de fazer esse tipo de campanha. A gente faz marketing de influência, mas essa parte de B2B não é nosso, nosso forte ainda hoje. A gente vai ter uma plataforma no futuro que você vai falar assim, paga os 5 reais por lead. Quando a gente vê isso, a gente vai anunciar logicamente para vocês. Então, Facebook Ads, Google Ads, Ad Networks, anotem isso, que é muito importante. E no final, marketing de influência, que é uma forma que realmente funciona, principalmente para o cliente B2C. A gente vê muita gente lançando para o B2C é, coisa com um influenciador muito grande, né? Eu não quero deixar de vender os grandes, mas eles não fazem um boom tão grande quanto um cara médio. O cara médio, ele tem uma coisa, ele quer se associar à marca, porque ele precisa de marcas. O cara grande, ele tem marcas. Então é a mesma coisa, você pegar a Bruna Marquezine, ela não vai ficar 500 vezes fazendo a história dela falando de uma marca, ela vai postar uma vez, porque ela sabe que tem mais um monte de gente na fila para se fazer publicidade com ela. Mas imagina alguém que seja meio termo e que faz uma publicidade por mês. Essa pessoa ela vai engajar 10 vezes mais para que ela consiga resultado. O ideal para quem tem dinheiro, né, quem tem grana de investir, que a gente está falando de milhões aí, é você pegar uma boa parte disso, colocar no grande, fazer o boom, e a outra parte na galera pequena ou no micro, que ele está ali para o que der e vier. Ele vai, eu vi micro nosso, que ganhou 100 reais uma vez na campanha, e ele não estou representando essa marca que eu estou fazendo campanha. Eu falei, caralho, 100. Sério, você vê que a galera quer aprender e quer ter marca associada, porque uma vez que eu tenho cliente, é a mesma coisa o B2B, B2C, b 2 está ali. Uma vez que eu tenho cliente, eu me torno referência e consigo falar para outras pessoas que eu tenho um portfólio, porque aí o cliente começa a confiar em mim, entendeu? Questão, tudo ele é muito ligado, porque mesmo que eu consiga gerar algum lead que não está aqui a dica, mesmo que eu consiga gerar algum lead... É eu não vou conseguir converter se eu não tiver uma, uma conversa alinhada com esse cliente na hora que eu sentar para a hora da reunião. Porque fazer campanha, você só consegue o lead. Você sabe o que é lead, né? Alguém não sabe? Agora vai fica, ficar vergonha, né? Se alguém não souber, agora ferrou. E tem os leads e tem os key accounts. Aí a gente vai entrar um pouquinho, que seria a próxima dica é se você é pequeno, não vai em cliente grande. McDonald's agora não. Te falei que será você aí, mas não agora. Calma. Antes de a gente conseguir um cliente grande, a gente tem que conseguir alguns clientes pequenos. Por quê? É que nem você vai ter que conseguir um investidor. Você não vai falar com o investidor maior do mundo. Para você começar a treinar seu pitch, você vai falar com a galera pequena. Por quê? Você já chega e vai se preparando. Porque às vezes você se prepara tanto no seu Excel que o cara vem fazer uma pergunta para você que você fala não está no roteiro. Ah, tá bom, amor. Beijo. Beijo, me liga. O cliente B2B é exatamente igual ao investidor. Ele quer saber onde você resolve as dores dele. E às vezes você está tão preocupado com o seu produto que você não está preocupado com a solução. Ah, é o problema não. Ele quer esse negócio. Então, você indo no cliente grande, você vai ter muito problema que você não vai conseguir, principalmente se você está na fase de MVP ainda. Quem está no MVP ainda? Ó, temos quatro pessoas no MVP. Essa fase é cliente pequeno, cliente que vai fazer você, pelo menos, pagar suas contas, não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico ainda, calma. E aí você vai conseguir treinar. Treinou, está com um portfólio legal de cliente, vai para o cliente grande, vai pro McDonald's mas começa com um cara da esquina que gosta de tratar os funcionários bem que quer fazer uma ativação com RH eu vou ficar rouca, é muito alto esse negócio aqui do lado, gente, do céu então eu acho que é uma dica muito legal vocês começarem a treinar o pitch para o cliente grande uma outra dica é assim o que acontece quando de repente o McDonald's chegou até o Pai Dego não, Pai Dego não é o nome da empresa, como é o nome da empresa? A W, simples, AW. se o McDonald's chega para mim o que, é que a gente faz? Eu quero atender, lógico não é que eu não esteja preparado, aí ele vai lá e pede pra você, ah, mas eu preciso dessa feature, dessa, desce, desce, dessa. O que você faz? Lógico que eu vou fazer. Não, não pode fazer. A gente, na hora que estiver com o cliente, como é que ele vai sentir segurança em você? É quando você fala assim, então, McDonald's, eu só posso entregar essa daqui, as outras quatro eu não posso. Mas vamos fazer o seguinte, eu entrego a primeira, e a gente faz um planejamento juntos de quando eu vou entregar as próximas, se a primeira der certo. Mas você fecha um contrato comigo já, tem que falar assim, de, de gente grande pra gente grande. Já fecha um contrato comigo, que aí eu te garanto que se a gente der certo essa primeira validação, eu vou seguindo para você. Porque ele não está contratando uma empresa de software. É diferente, diferença, você tem uma empresa, você não tem só um cliente para atender. Quando você transforma a demanda de um cliente na sua demanda, acabou. Você virou uma pessoa que entrega software, você não entrega uma startup. Então, você tem que ter muito cuidado. E a última com relação ao cliente B2B é saber demitir o cliente. Gente, não é fácil, não é bonito, não é legal, mas tem uma hora que aquele cliente já não vale a pena mais. Não estou falando dos nossos primeiros clientes. Então, o nosso primeiro cliente lá, que a gente fez de graça, ele virou um beta tester ali, vai, vai pagar 20% do que é o normal, deixa esse cara para sempre, porque esse cara te ajudou no começo. Mas tem clientes que eles mais atrapalham do que ajudam. A gente lá na Influ, a gente colocou um teto mínimo para a gente poder vender. Como a nossa equipe ainda a gente faz muita coisa manual, a gente tem muita demanda de B2B, a gente fala assim, desse, desse teto para baixo a gente não atende. Desse aqui para cima, claro. Se é um teto baixo, mas é um cliente com um potencial gigante de faturamento, a gente pode falar assim, beleza, eu vou te atender. Mas se ele é pequeno, aí eu fico com dó às vezes. Ah, vem um cara da sua startup, você fala, tá, vamos fazer uma campanha de mil reais. Você, amigo, é não consigo conseguir. Infelizmente não. Ou então, daqui a um tempo, você é meu cliente que gasta cinco mil reais por mês, eu vou dizer, então, agora você vai migrar para o sistema, porque eu não consigo mais atender você. Aí você começa a educar o seu cliente do que você pode entregar para ele. Então, são várias coisinhas pequenas no cliente B2B que a gente tem que ir treinando aos poucos para a gente não der errado. Plataformas que são bem legais para serem usadas é o Adobe. O Adobe ela tem a parte toda de pessoa jurídica, que é você mandar para o cliente o contrato, quando você fechar um contrato, e ele preenche os dados dele. Isso é bem legal. Aqui em brasileiro, a gente tem o ClickSign, que é brasileiro, e o Doc, DocSign, se não me engano. É DocSign, né? Então, são brasileiros vocês usarem. Deixa o Adobe para cá. Cada um tem sua vantagem e desvantagem. O click sign, você tem que preencher tudo e o cliente, e o cliente assina. No Adobe ainda, você consegue que ele mesmo preencha, você consegue escalar mais rápido. Quando a gente vai usar para um cliente, eu uso o brasileiro. Quando tem que ser para 15, 20, 50, a gente usa que ele mesmo preenche. Então, assim, são, vários, é, são várias dicas de documentos B2B, de é, plataformas de B2B para a gente usar, para que facilite o nosso dia a dia, porque vai ser burocrático. Se você chegar para um cliente grande e falar que você não tem contrato, ele vai voltar de novo com a mesma cara. Você não tem cliente? Você não tem contrato? Você tem o quê? Né? A plataforma está desenvolvendo, então você tem que ter alguma solução. E aqui, o mais importante, você não tem que ter todas as soluções. A gente usa, por exemplo, um link metrificado que não é nosso. Não é o Bitly, chama Matter, que também não é brasileiro. Ainda não temos brasileiro. Quando tiver, vocês me avisam. Mas eu consigo fazer todo o tracking do link para o cliente saber qual é o resultado daquela ação. Então você já tem várias soluções para os clientes que não são necessariamente, necessariamente minhas. Essa é uma vaidade muito grande que a gente tem na hora de desenvolver o negócio. Querer que tudo seja meu. Não, busca soluções externas, paga por cada vez que usar e depois, quando você tiver capacidade técnica, você vai lá e desenvolve. Ponto. Essa é, é, é a linha de raciocínio que eu acho que é a mais é, viável para todo mundo que, trabalha com, que quer trabalhar com o B2B. Vamos ver o que, é que eu botei no próximo aqui? Estou chateada. Eu acho que eu não esqueci de uma dica, não. Acho que foram essas quatro. Ah, tá aqui as dicas, na verdade. Não era lá. Ah, eu não esqueci nenhuma. Não, eu esqueci influenciadores de nicho. Quem que usa o LinkedIn aqui? Tá atualizado? Tá bonito? Posso entrar depois pra dar uma olhada? Me adicione lá, Talita tá, Lombardi. Eu acho que o LinkedIn é uma das plataformas mais completas hoje. Tá virando Orkut, às vezes você oculta aquela pessoa. Oculta, a gente não deixa aquele pessoal que manda bom dia no grupo do WhatsApp e deleta, pelo amor de Deus. Ah, eu adoro influenciadores de nicho, não porque eu sou uma, né, imagina. É, influenciador de nicho, ele traz realmente a capacidade de conseguir atingir o público que você precisa. E muitos de nicho estão no começo ainda. Qual é, que é a vantagem? Você que é de quadro. Aí você, eu tô pegando a, a, o exemplo dele, porque ele foi a única pessoa que teve coragem de falar. A W, não é isso? Então, a W está sendo hoje nossa, nosso case. Então, se ele pega... O influenciador que faz aquelas frasezinhas, sabe as frasezinhas? Você escreve um negócio de manhã, ele escreve até com a mão, não tem uma galera que faz com a mão bonitinho? Aí ele faz a parceria com eles para o cara publicar no Instagram deles e aí faz um re revenue share. Aí você faz uma parceria com o influenciador de nicho. Nicho serve para qualquer pessoa, pessoa física, ou jurídica, B2C ou B2B. Nicho é você encontrar Cara, pode ser pequeno, mas se o cara vendeu dois, três, já tá legal. Você começa a validar o seu negócio. Imagina se você faz a mesma coisa para geração de lead. Ah, que pessoa pessoas que fazem influenciadores de RH, que é o teu negócio. Você precisa encontrar o RH. Ah, influenciadores que falam sobre como gerir bem uma empresa, como gerir funcionários. Mesma coisa, você vai falar com esse influenciador que está começando e vai falar, ó, vamos gerar lead, o que a gente vender é nosso. Quem é pequeno aceita quem é grande não aceita revenue share, é muito difícil. Então, se você consegue micro influenciador, sei lá, umas 10 mil pessoas, até 20 mil seguidores, consegue fazer uma parceria. Então, se vocês encontrarem influenciadores de nicho com 10, 20 mil, bem provável que você, se produto for legal também, você consegue uma parceria para você começar a falar sobre o seu produto com ele. Mas claro que você também tem que fazer o seu lado, né? Você também vai ter que falar dele no seu, no seu, na sua rede social em algum lugar, porque é tudo na mão, tem que lavar a outra. Não é só oferecer dinheiro se ele vender. Você tem que mostrar um pouco mais, que aí a gente entra. Tá alto. Gente, eu não sei como é que o último palestrante conseguiu falar. Enfim. Uma coisa que eu gosto bastante em marketing de, influ... oh, em B2B, é marketing de influência, ela é louca é a parte de parceria estratégica. Que aí a gente volta no mesmo exemplo que a gente falou lá atrás, que foi do pessoal do Red Bull com o pessoal da 9.9, foi o Easy Tax. Muita gente faz parceria estratégica, um para impulsionar o nome do outro. E isso é igual a vendas B2B. É exatamente igual. Não tem nem tirar nem pouco. Porque você vai ter que prospectar o parceiro, você vai ter que mostrar para ele valor e por que vale a pena fazer parceria com você. O que, que eu recebo no meu e-mail todo santo dia? Tá ali? Então vamos fazer uma parceria. Aí manda um e-mail desde que a pessoa nasceu, eu já não leio. E no final, assim, o que é que eu preciso? Que você me divulgue nas suas redes, ponto. Aí eu respondo, o que é que eu vou ganhar com isso? Aí a pessoa fica, nossa, que pessoa grossa, né? Só pensa em ganhar alguma coisa. Não, você me propôs uma parceria, você não me pediu ajuda, que são coisas diferentes. A ajuda você vai falar assim, pode ser que sim, pode ser que não. Dez minutos, já vi, ok? Me empolguei. Nossa, foi rápido. Enfim, então parceria estratégica é algo que... Tem um vídeo bem legal lá no, no, no canal que eu fiz, que eu falo exatamente como a gente prospectar... Ah, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu vou querer abrir para perguntas. Tá, volta, volta, volta. Volta. Tá. Quem sabe escrever e-mail de prospecção aqui? Como vocês escreveriam e-mail? Alguém já escreveu e-mail para algum cliente não responder você, por acaso? Bastante. Bom, a minha última dica para a gente abrir para as perguntas é escreva um e-mail como se você estivesse lendo o celular, olhando para baixo. Você vai ter que olhar pra frente. Na hora que eu olhar pra frente, terminou o tempo de eu ler esse e-mail. É rápido. Eu lembro que eu mandei um e-mail uma vez pro Fabrício da Móvel, ele respondia pra mim como se tivesse no um chat, e-mail. Oi, Fabrício, tudo bem? Não sei o quê. Ele respondia, beleza, não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu vou seguir igual a ele. Para que bom dia, boa tarde? Seguir respondendo ali exatamente como ele falava. A gente só consegue prender a atenção de alguém se a gente conseguir mandar uma coisa, em 30 segundos eu vou ler. Porque se for grande, ele fala assim, eu leio depois. É grande? Vou ler depois. Quem lê depois? Só se for do crunch, né? A gente lê depois, mas se não for, amiga. Do crunch a gente lê na hora, na verdade, né? Mentira, esse negócio é depois, mentira. Então você não pode deixar pra pessoa, você ganhou aquela atenção na pessoa 5 segundos ali. É que nem você chega aqui no evento. Já sei que tá acabando, calma. Você chega aqui, a pessoa não chegou, né? O palestrante próximo, então deixa aí. Você chega aqui no evento e vai falar com a pessoa X. Quem é uma pessoa famosa que tava aqui? O cara do Waze que a gente vai entrevistar, Yuri, né? Ah, mas eu não vou falar inglês, eu vou ficar com vergonha aqui falava, nossa, sério, eu ia falar, Yuri, você precisa sair no meu canal, porque você vai bombar no Brasil, mais do que você já é bombado. Mentira, eu não ia falar isso. Mas você tem que cinco segundos pra encantar a pessoa. Porque ela tem mais de 50 pessoas querendo falar com ela. O que é que eu fiz com uma, uma, uma situação real? Cheguei pro Paulo Scaff, eu não consegui o um negócio, mas eu consegui sair na face, no Facebook dele. Cheguei Paulo Scaff, então, eu sou Thalita, eu preciso de 400 mil reais pra fazer um filme. 400 mil reais, ele... Nunca ninguém chegou pedindo dinheiro pra mim assim falei, então, tudo na vida a primeira vez, ele, vamos jantar. Era, era um negócio que estava tendo na, na Fiesp lá. Aí eu falei, então, não vou jantar aqui, porque aqui tem tudo com leite e carne, eu não como nem carne nem leite. Nossa, imagina, esse cara ficou triste. Vamos tirar uma foto, então? Eu falei, vamos trocamos o cartão, enfim, ah, o projeto não andou, mas atenção é assim que você consegue. Quando você fala algo que impacte, que a pessoa se relacione, e ela vai ter que fazer alguma reação, ela não vai falar assim, não, não te dou dinheiro, peraí, calma, você está pedindo dinheiro. Não era dinheiro do bolso dele, lógico que era um dinheiro de Lei Roner. eu queria fazer um reality show de empreendedorismo. E aí foi interessante, foi como eu consegui a atenção dele. Sempre que você for falar com um cliente, uma pessoa grande aqui na arena, pense o que, é que você vai falar com ela, você vai abordar, Você chegar, oi, tudo bem? Eu fico nervosa. O tudo... não, não, tô tô péssimo, você tem que eu te contar. né eu vou contar a minha história de tristeza para você. Ninguém vai falar, então sejam objetivos. Vamos abrir pra pergunta se alguém tem coragem de fazer uma pergunta. Cadê o microfone? Aí eu tomo um gole de água, porque tô sur... surda. suda não, né? Moca. Não é moca. Eu tô sem voz já. Andressa, faz a pergunta. Minha assessora de imprensa, Andressa, tá ali, trabalha lá comigo na Influ, Lino também trabalha comigo na Influ. É, o povo corre, ó, pra não perguntar. Ó, sai correndo. Tem problema, ó, aqui, uma pergunta, conseguimos. Ele tá aqui deitado, mas tá assistindo. No, pelo menos não dormiu. Deixa eu deixar aqui meu, meu último... Oi. É, é, você falou da, da dificuldade de fazer, de, de ter o cliente B2B e também de mandar ele embora, né? Eu tô numa etapa da startup que eu vou começar a ter o, o, o, o primeiro cliente. Qual que é a sua dica pro primeiro cliente? Eu preciso já ter tudo estruturado, CNPJ aberto, tudo... Eu, é, o CNPJ acho que é uma das coisas importantes. Fala isso -se o Sebrae ali do lado, é. né? Mas assim, qual que é a dica para eu conseguir conquistar esse primeiro cliente? E dali já... Você já conseguiu o próximos... primeiro cliente? Não, eu vou começar não, agora. Não, aí você tem que pegar tudo que a gente falou aqui hoje, para você conseguir chegar. CNPJ é a estruturação mínima, que você pode abrir o meio Então não é tão difícil aí. Mas depende do tamanho do cliente. Se o cliente for pequeno, ele até topa, não tem nem CNPJ. Depende do cliente que você vai atingir. Ah, se for um cliente que é um pouquinho maior, ele vai querer nota, aí você precisa do CNPJ. Até o CNPJ não é obrigatório, desculpa, Sebrae. Não é obrigatório, você tem que fazer negócio. Ah, começou a gerar, pode ser que fique ruim pra você, pessoa física, porque vai estar tá saindo da sua conta. Pra você declarar isso depois vai ser difícil. Mas a estruturação mínima é você ter um MVP. Vender uma coisa que você pode entregar mesmo que manualmente. Mas ele não precisa saber que é manualmente. Eu falo que a gente tem esse sistema lá dentro a gente tem algumas coisas, né? Eu não falo o que eu tenho e o que eu não tenho. MVP. Você vai do mínimo o que você precisa. Oi? Tudo bem? Ah, tá alto agora, gata. Ah, tá. Eu acho que eu falo um pouco alto também, é. <risos> Bom, eu tava tentando raciocinar, absorver tudo que você falou para poder fazer uma pergunta. Na verdade, o meu negócio, como eu te falei, ela tem uma pegada social. Nós buscamos tirar pessoas da vulnerabilidade social. E me pegou muito a questão que você falou sobre fugir das empresas grandes, porque um dos nossos primeiros cases é justamente pessoas que vivem com HIV. Na hora eu pensei HIV. Ah, empresas grandes. E, e só que aí de cara, quando eu penso na questão da saúde, primeiro parceiro que eu pensei foi a farmacêutica. É, porque, porque tem muita questão da responsabilidade social também. Um outro nicho que a gente tem trabalhado é a inclusão de pessoas com deficiência, uh, trabalhando com ex-escravos da indústria têxtil. Pensei, C&A, Riachuelo. Quer dizer, nesse caso que tem uma pegada de social, vale procurar as grandes vale, empresas? Vale, Por isso que eu perguntei se era startup. É diferente que você não está entregando tecnologia. Você está entregando uma demanda do mercado que você está colhendo e você quer ajuda, você quer apoio. Então, ele faz todo sentido sair para grande, porque o pequeno não tem dinheiro. O grande, ele tem dinheiro de imposto que ele precisa gastar com alguém. E isso é a sua grande vantagem. Se ele for usar dinheiro em qualquer startup nossa, ele não pode usar dinheiro do, que não seja do bolso dele. Então, o teu negócio é entrar na área social da empresa que cuida da parte toda de recuperação de imposto. Não sei se é a parte contábil, mas deve ter uma pessoa dessas empresas. Então, é o grande, cara. É o grande. É o grande. Mas tem que estar estruturado. Tipo, ah, você tem quantas pessoas associadas hoje? Você está ajudando quantas pessoas? Chega lá e fala, então tem 10 pessoas aqui que eu estou ajudando? O cara vai falar, para, que esse, esse número nem entra no meu PR. Então você pode de repente descobrir em quem que ele já investe, porque você já vai saber o patamar do teu concorrente, entre aspas, de quem você vai concorrer verba. E aí você vai falar, eu preciso chegar perto dessa pessoa, desse, desse nível, para conseguir a atenção desse cliente. Então pode ser uma dica para você que é um pouquinho diferente das startups. Pronto, gente. Aí, tem mais um. ai, gente adora muito pergunta me achando. É uma dúvida sobre pagamento recorrente, né? Pagamento recorrente com B2B, né? É uma coisa é uma entrega mensal que você realmente todo mês está lá entregando. A outra é uma algo que não é tão tangível, né? Por exemplo, algum influenciador, eu vou entregar para eles algo que o um influenciador vai levar é, Pessoas para a página do Facebook dele, para o site dele, para comprar ele, então não é tangível assim, a não ser pelas estatísticas que meu próprio site vai gerar, como, como que eu vou manter ele pagando mês a mês, que, que tipo de dados que eu tenho que mostrar para ele, como que eu posso convencer ele para ele continuar? Teu negócio. Ai, qual que é o teu negócio? Porque no influenciador é fácil responder. queria tá. saber qual que seria o outro exemplo. Bom, estou montando ainda né, um portal de turismo uh -huh. é, com a parceria entre blogueiros, youtubers, para apresentar é, empresas é, de, da área de turismo. É, porque assim, no caso de influenciadores, a gente tem que entregar muito número para esse cliente, tá? Só para ficar claro. A gente pode entregar número de impressão, número de CPI, número de CPA. Número de interação, quantos seguidores novos ele conseguiu. Então, se eu, se eu conseguisse, se eu tivesse clientes, assim, toda hora, mensais que a gente não tem, a gente pega o cliente meses mês, ali, ali, eu conseguiria entregar para ele um relatório de todo o crescimento que aconteceu nesse período. A gente consegue. No teu caso de turismo, eu teria que ver bem mais profundamente, porque você é como se fosse uma agência é uma agência de turismo. Então, só se você pegasse uma empresa que sempre faz viagens, por exemplo, lá. Ah, essas empresas que fazem viagens corporativas. Você seria o fornecedor deles eles utilizariam sua plataforma de forma mais automatizada. Eu estava no Vale do Silício agora e encontrei uma menina que faz justamente isso. Estava com o pessoal da Hyundai lá e ela faz toda a logística da viagem inteira. Mas ela não tem uma agência, ela é a pessoa. Então ela seria o teu lead para você gerar negócio pra ela, para ser recorrente, porque ela tem cliente todo mês. Aí vira recorrente, entendeu? Cada caso, você tem que ir no, na linhazinha para saber onde você se encontra pra poder você falar, putz, vou encontrar um caso mais recorrente. Mas a agência é mais difícil. O Peixe Urbano tava querendo trabalhar isso muito. Eles agora mudaram o CEO o Wilson, que conheci na época que eu trabalhei lá. É, e eles vão trabalhar muito for turismo. De repente você pode ser um cliente seu recorrente. Você vai vender com menos margem pro Peixe Urbano, mas você vai ter cliente todo mês porque ele vendem todo mês igual ao Hotel Urbano. É uma forma de você fazer B2B. Gente, me segue. Então... Ah, mais uma pergunta, digue. Vocês viram alguma alguma vantagem ou desvantagem de não pegar capital externo? A gente, no caso? O que a gente não pegou? Então, se a gente pegar capital externo no começo, a gente perde metade da empresa na cara, né? Na cara dura. E o cliente B2B, para uma empresa investir, ele acha que é bom. Mas a valuation de um B2C é muito maior do que o B2B. No final do dia, na, se você entrar hoje para ver o valuation da Uber e você pega aí de um cliente B2B, lá, o Mercado Livre, que tem B2B também, o, o, o, o, o tanto de vezes que ele consegue crescer, para um cliente B2C é muito maior. Então, a gente pensou o okay, quê? Eu vou conseguir investimento externo quando eu estabilizar o B2B e começar a trabalhar o B2C. Porque eu tenho um fonte de duas rendas. Porque o B2C ele vai sempre comprar. Se eu tiver lá um milhão de influenciadores na minha base, usando o meu sistema que não é só campanha e ele comprando comigo ali, pagando um clube, eu tenho um milhão de pessoas comprando todo mês. O B2B é sempre aquela campanha que a gente vai fazer mês que sim, mês que não. Mas o cara não sai da assinatura. Então a gente quer entrar no modelo de recorrência para a gente poder conseguir capital externo. Foi uma estratégia nossa mesmo, o meu sócio e eu, a gente conversou muito. Como a gente conseguiu se capitalizar, a gente falou, por que a gente vai diminuir nosso dias se a gente já tem capital próprio? Foi muito uma, uma questão estratégica mesmo, que a gente quer entrar nos dois mercados para poder a gente pegar e pegar dinheiro grande para fazer... que a gente começou a escala mundial já, Brasil. É isso aí. A gente... Vou chegar a high guys, vou falar assim, ó, próximo próxima palestra. Pronto, gente, brigadaço, hein? Até a próxima. Uh! Vai tirar foto,